Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais um Andrei Responde. A galera do Corrida Perfeita juntou um monte de pergunta hoje sobre o assunto mal-estar na corrida. E se você quer saber mais sobre outras dúvidas que o pessoal manda pra gente, eu vou respondendo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo e a gente vai mandar diretamente para você. Então aperta no sininho e fica ligado. Bora! Como eu falei, hoje é dia de falar de mal-estar na corrida. Tivemos algumas perguntas, as mais recorrentes a gente juntou e colocou aqui, e agora eu vou responder para você. Beleza? Vamos nós! Primeira pergunta é do Diego. Assaduras sob o braço, como evitar? Vamos lá, Diego. Bom, assadura o que, que é? a fricção, né? Vai lá, esquenta pele com pele, vai lá, se irrita, pode queimar a sua pele, traz aquela irritação toda. O que você tem que fazer é diminuir essa fricção. Você pode passar uma vaselina, se for o caso de você utilizar uma, uma camisa regata quando vai correr, que aí fica pele com pele, você diminuir esse atrito com essa vaselina ou qualquer outra tomada pra tirar do atrito. Ou então, até mesmo uma camisa pode te ajudar. Até mesmo essa camisa, como é que eu tô usando aqui agora, ó. Você coloca aqui no braço, vai ficar tecido com tecido, diminui o atrito, vai te auxiliar muito nessas assaduras embaixo do braço, beleza? Bora para a próxima pergunta do Lucas. Quando estou no quilômetro 10, mais ou menos, mais ou menos um 10, né, Lucas? Me dá uma vontade de ir ao banheiro, fazer o número 2. Por que será? Bom, Lucas, isso vai depender muito, é muito genérico isso que você me falou, mas pode ser por conta da intensidade, eu não sei se você está no quilômetro 10 para fazer 12 quilômetros, para fazer 20 ou para fazer 42 quilômetros. Então eu não sei muito bem te explicar o que está acontecendo fisiologicamente com você. Essa questão do número 2, às vezes está muito ligada à intensidade do exercício no qual você está aplicando. Ou até mesmo por conta de desidratação. O que, que acontece? Fica lá no seu intestino, as ah, as claro, coisinhas, comidinha que já foi mastigada, né? Aí descendo trabalhada... E o seu intestino não pode ficar com nada parado. Só que ele precisa de água para trabalhar e tudo mais. E dependendo do seu corpo, como ele está, do equilíbrio térmico, essa água que está no intestino ela tem que ser utilizada para a regulação térmica do seu corpo. E como aquele negócio não pode ficar parado ali, esse stress intestino que acontece por conta da alta intensidade, porque você não, precisa, você não pode ficar processando aqui, não pode ficar parado, o sangue está saindo para outro lugar. Então isso tem que sair, né? Quando está no intestino, sai para baixo. Quando tá no estômago, sai pra cima. Mas é que não pode ficar nada parado na sua barriga com exercício de intensidade alta. Beleza? A ideia é mais ou menos essa. Bora! Regiane, como evitar dor e incômodo na ponta dos dedos, unhas ao correr? Vamos lá, Regiane. É interessante você pensar, primeiro, no seu tênis. Será que você está com o tênis correto na questão do tamanho, no conforto? Então, se ele estiver apoiando a ponta dos seus dedos, Ali no tênis, o cabedal pegando aqui em cima, você tem tênis está pressionando isso. Isso pode acabar aumentando a pressão na ponta dos seus dedos e com isso faz essa formação. Deixa esse rocheado, dá os calos na ponta dos dedos e tudo mais. Por conta desse atrito na ponta e essa pressão. Beleza? Você pode também comprar um tênis maior, um pouco mais largo, ok? Porém, se você fica pressionando a ponta dos seus dedos no chão, aqueles dedos engarra, né? Isso também vai aumentar a pressão nos seus dedos, aumentando a pressão nos seus dedos e com o um impacto na corrida, né, que você está pressionando o chão e ainda aumentando a pressão com os seus dedos, isso aumenta a pressão na unha ali embaixo da unha, pressionando a sua unha para cima, formando, fazendo essa bolha embaixo da unha, fazendo com que seu, sua unha fique roxa e até mesmo você perca as unhas. Tem um aluno nosso que, que tinha essa mesma questão que você ele fica com as unhas roxas e tudo mais, aí ele viu o nosso vídeo e conseguiu ajustar isso, trabalhando com os dedos um pouco mais, com os pés mais espalmados. Depois você dá uma olhadinha aqui, que tem um depoimento dele, beleza? Agora a gente vai para a pergunta do Wagner, que também está relacionado um pouco com a pergunta do Lucas lá em cima. Vontade de vomitar no final, o que pode ser? Bom Wagner, é a intensidade da atividade, ainda mais que no final você dá aquele tirinho e tudo mais, o seu corpo está desgastado, está buscando um equilíbrio e para ele se equilibrar ele quer tirar as coisas para baixo ou então para cima, né? Dependendo de se tiver alguma coisa parada na sua barriga. Ocorre um aumento da acidez, o intestino fica, digamos, irritadiço, o estômago fica irritadiço por conta desse desequilíbrio no seu organismo. Beleza? E por isso quer ter esse esvaziamento gástrico, digamos assim. Beleza? Entendido? Por isso é que pode acontecer. A intensidade da atividade está fazendo, o um esforço está muito alto. E seu corpo busca de uma maneira reequilibrar o seu organismo. Luiz, ficar tonto no início é normal. Luiz, não é normal, cara. Procure o um médico para saber o que está se passando com você. Se está tudo certo contigo, beleza? É normal você ficar tonto ao você se levantar rapidamente. Você sai de uma posição onde o seu corpo está trabalhando a pressão sanguínea, trabalhando de uma forma para chegar o sangue ao cérebro, tudo mais na hora que você levanta rapidamente tem uma certa falta e isso gera essa tontura essa, digamos, é, essa tontura mesmo. Isso gera essa tontura, mas durante a corrida, essa tontura não é normal. cara. Tenta dar uma investigada nisso, tenta dar uma olhada no que pode ser, ok? Durante a atividade física, essa tontura pode ocorrer por conta de fraqueza. questão da hipoglicemia, porque tem é uma baixa no açúcar, tá? Isso pode dar uma, uma quedinha, pode, você pode sentir ponto, uma fraqueza nessa situação baixa depressão pressão, tudo mais, mas nada disso é normal, são sempre situações atípicas que podem acontecer com certas coisas, mas logo no início, dá uma olhadinha nisso, tá bom? Vai que sou médico, investiga isso. Letícia, dor de cabeça durante ou pós corrida, o que fazer? Letícia, tem que investigar essa dor de cabeça. Durante o pós-corrida, pode estar muito ligada com desidratação, tá bom? Quando seu sangue se torna mais espesso, seu corpo tem que fazer mais força, sua pressão sanguínea aumenta, ok? Isso pode causar dor de cabeça, mas muito ligado a essa questão da desidratação, ok? Então se liga nisso, tente observar isso. Se tiver sentindo dor de cabeça, não tá legal, tá? Tem alguma coisa que está desregulada no seu organismo. Preste atenção nisso. Bom gente. Essas foram as perguntas de hoje, do mal-estar, as perguntas mais recorrentes. Se você quiser saber mais coisas sobre corrida, dicas, opiniões, como a gente faz para correr de uma forma mais eficiente, se inscreve no canal, clica no sininho, que toda semana tem vídeo novo falando sobre corrida. E vamos nessa, lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.